E aí gente, todos muito bem-vindos É o Bigodão na área e cara Finalmente eu voltei Eu vim me explicar mano, Por que, que eu fiquei Tanto tempo sem trazer vídeo Aqui no canal, beleza? Primeiramente eu queria pedir desculpa Pra cada um que acompanha aqui o canal, que assiste O canal do Bigodão, muita gente comentou Nessas últimas semanas aí, cadê os vídeos Enfim, fizeram bastante pergunta Sobre isso e eu vim me explicar aqui Rapidinho, seguinte galera, eu tô Num projeto agora na minha vida E é um dos maiores projetos que eu estou indo Incluso, beleza? E cara, esse projeto É um dos meus maiores sonhos e tá prestes a se Realizar e eu tô me dedicando ao Máximo nele, então Eu tive que abrir mão de algumas coisas na minha vida Como eu também tenho a empresa, eu tenho Esse projeto que eu tô, né Me dedicando bastante, tem aqui o canal E tem outras coisas, eu acabei Me abafando um pouco e não consegui dar conta De tudo ao mesmo tempo, por isso que eu fiquei Acho que duas semanas sem postar vídeo aqui No canal, mas cara, eu vou dizer para vocês Que eu tava com muita, muita saudade, cara Saudade de gravar vídeo, saudade de estar aqui na cenário, enfim, de jogar um Clash Royale aqui ao vivo com vocês <risos> enfim, e pro vídeo de hoje eu preparei o seguinte há um tempo atrás eu fiz um vídeo com o seguinte título, essa carta épica deveria ser lendária, e é o mesmo título do vídeo de hoje, porém essa carta épica essa carta de hoje é outra carta épica, no vídeo passado eu falei que o executor deveria ser uma lendária, talvez hoje eu já não pense assim, agora que eu jogo mais Clash Royale enfim, que eu tenho mais experiência no jogo eu já não penso tanto assim, mas essa carta de hoje, eu acho... Que merecia ser lendária, não é que deveria ser, eu acho que épica tá bom pra ela Mas é que essa carta, se fosse lendária, ia ser justo Porque ela realmente é uma carta muito, muito top É minha carta épica favorita do jogo E hoje nós vamos upar ela pro nível 6, mano Eu tô muito, muito empolgado Sem muito papo, eu tô aqui dentro do Clash E a carta épica que eu vou melhorar pro nível 6 vai ser a P.E.K.K.A E é a P.E.K.K.A que eu acho que deveria ser lendária Que eu falei que seria justo Porque a P.E.K.K.A é uma carta que cautera todas as outras cartas terrestres e mano, quando você faz um combo Muito forte, enfim, com mago elétrico Nesse meu deck aqui, mago elétrico Meia cavaleiro, fica muito difícil Do oponente defender, e todo mundo cara, Quando tem uma peca vindo na sua direção Se treme todo. <risos> eu sei que o negócio, olha O aperto fica grande, então a gente vai melhorar Ela aqui pro nível 6, como vocês podem ver Eu não tenho ouro suficiente Mas, eu estou fazendo o desafio E atualmente estou com 10 vitórias E eu vou coletar esses 15 mil de ouro E a gente vai ter ouro suficiente pra melhorar a nossa peca, beleza? Então, bora coletar aqui esses 15 mil de ouro. Boa, cara, 22k de ouro agora, 22,500. Beleza, então temos ouro suficiente aqui para melhorar a nossa peca. Lembrando que eu tenho 60, eu ganhei já aqui no desafio mais 5 peca. Bora melhorar então a nossa peca aqui pro nível 6, mano. Vai ficar muito forte, é sério, cara. Ela ficou com 364 a mais de pontos de vida, 72 a mais de dano, mano. É muito top, mano. Para minha peca é a melhor carta épica do jogo. Aqui embaixo, qual a sua épica favorita? Eu vou querer saber. Beleza, beleza. Então, galera, puxei uma partida aqui. Estamos jogando contra o David, David sem clã. Olha só, bicho. Beleza, então vamos ciclar, começar ciclando aqui o nosso deck, né? Para a gente pegar o coletor de orixir que é a próxima carta. Mas eu vou esperar ele tacar alguma coisa primeiro. Beleza, tá com a clula ali, ali. Vou tacar o mago elétrico aqui. É, poderia ter tacado as flechas, mas tudo bem. Nada problemático, nada problemático. Tranquilo, ele gastou a bola de fogo Hora certa para nós colocar o coletor de elixir aqui em campo Muito bom agora Agora eu quero ver o que você vai fazer, querido Você gastou bastante elixir e ferrou, porque eu tô ferrado demais agora é, não tenho Elixir aqui, me ferrei demais Porque o meu deck contra balão é um deck muito, muito, muito, muito ruim Então sim, ferrou Ele não vai levar nossa torre, mas ele vai dar bastante dano Só que o jogo não acabou ainda porque nós temos um coletor em campo Isso quer dizer o quê? Vantagem de Elixir E vantagem de Elixir é, é o essencial pra você ganhar uma partida, cara Não importa se o cara tá com um deck muito forte, não Olha, se tu souber, se tu ter vantagem de Elixir Mas é quase certo que você vai ganhar o um jogo Então, beleza, estamos com dois coletores em campo Isso é muito bom eu tenho que cuidar agora pra usar o meu Mago Elétrico é, a favor do, do balão dele, né? E também, eu poderia ter começar do outro lado, né? Já que as duas torres estão com... Enfim, beleza, tranquilo Vou começar então de novo aqui atrás, tacando o Mago Elétrico agora E beleza, o cara foi de, de, de Lava Round Eu vou de, de peca aqui na frente aqui já Ele vai tacar provavelmente os Goblins Itos. Sabia, vou tacar as flechazinhas aqui Beleza, flechas top demais e a gente vai levar provavelmente a torre dele de lá. Tranquilo. Tranquilaço. Não quero dano aqui. Beleza. Olha a minha peca, mano. A minha peca tá com muita vida. Tá chegando lá ainda. Mano, tá com muita vida mesmo. Meu zap mata a horda dele. Ixi, mano. Se esse cara não. Ah, mano. Vamos dar três coroas aqui no Davi. Vamos dar, vamos dar. Ali. Vai lá, Magalheta. Ops. Não morreu ainda. Calma aí, calma aí. O cara botou o coletor de. Haha. Li... <risos> Isso muito engraçado agora Flechado em cima de tudo aqui E dão um três coroas no Davi Davi tava desesperado, cara Mas não foi dessa vez, mano Ganhamos aqui É o bigodão Pega nível 6 Vixe, essa conta agora vai ficar um padaço, mano <risos> Bora aproveitar a situação e abrir o bal da coroa, né? Que é nós acabamos de liberar o bal da coroa Ourinho Beleza, três gemas Bombardeiro Já, já pensou se vir em ao eu vivo? Já pensou? Não vai vir então Torre Inferno E X-Besta Eu quero muito jogar de X-Besta Só que eu não sei jogar tão bem Eu vou tentar uma hora fazer um deck de X-Besta E trazer aqui pra vocês, beleza? Agora partiu pra segunda partida Aqui estamos jogando contra o Fabi HD 2.0, beleza Los legendários. eu já joguei com Com alguém desse clã aí Los legendários. beleza Vamos começar tocando aqui o nosso coletor De Elixir, beleza, Spark Ferrou, odeio Spark, odeio Spark É sério, cara, tudo bem Se ele vai tacar provavelmente gigante na frente Alguma coisa do tipo, tranquilo Não vai tacar nada na frente? Beleza, cara Não entendi a tua, mas tudo bem eu vou tacar isso aqui aqui agora. Beleza. O meu. Ó, se, se matar ali, eu agradeço muito. Beleza, conseguimos defender isso aqui bem. Agora eu vou tacar aqui, ó. O meu mega Cavaleiro em cima aqui. E, mano, vai dar muito bom isso aqui. Eu não entendi porque que ele gastou tudo isso de Elixir. É, não vai dar tão bom assim. Porque ele tem. Eu não tenho mais app e ele tem. Nossa, não vai dar nada. <risos> não deu em nada, galera. Tudo bem. Tudo bem, vamos suicidar aqui o nosso... Eu não queria gastar tanta elixir porque eu quero colocar outro coletor em campo, beleza? Mais um coletorzinho aqui em campo e vamos ver o que, que o cara vai fazer. O Fabi ou a Fabi, sei lá. Ele, ele jogou meio estranho ali no começo ali, não entendi muito. Mas tudo bem, cara. Vamos começar com a nossa peca aqui de trás, tranquilo? E vamos ver o que, que o cara vai fazer. O cara vem de... Beleza. Aqui... Tranquilo Vou tacar um zapzinho aqui Mano, pequinha Pelo amor de Deus, filha Nossa, minha peca chegar na torre Vai ser maravilhoso, cara Vai ser lindo de bom Eu acho que consegue dar um hit ainda Eu acho que um hit, um hit Ah, não vai dar só por causa desse zap. Deu um hit ainda, mano Muito bom <risos> Fabi não fica bravo, cara Fabi não sei se é Fabiano Pode ser Fabiano Pode ser Fabiana Pode ser Fabrício Pode ser várias coisas, né Tudo bem Beleza, Sparkovski de novo Tranquilo Vamos tacar aqui Minha peca aqui de trás novamente Tranquilo, tranquilo O cara veio de Príncipe lá atrás Vou tacar aqui os servinhos Beleza Vou tacar meu Spark meu... Mano do céu Mano do céu É, o cara tacou 500 cartas ali e não conseguiu não conseguiu nada praticamente. Tudo bem. Vou tacar agora aqui mais um coletor de elixir. Tá ficando tá mandando raivinha por quê, cara? Tô sendo tão gente boa contigo. Tá louco, pra que essa agressividade toda, bicho? Vou tacar aqui porque eu quero a minha peca viva ainda. Tudo bem. Provavelmente errei o zap, sabia que tinha errado o zap Mano, nunca consigo tacar o zap certo né, nessas, nessas cartas, é sério Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca mesmo Tranquilo, mano, acho que vai dar empate Essa partida aqui, hein, porque é muito chato Esse deck de, de spark aqui com Fazer um combito aqui, rapidinho Tranquilo, vamos pressionar o cara aqui Vamos pressionar, vamos pressionar o cara. Mano, vamos ganhar nos minutos final. Não acredito, cara. Ganhamos aqui nos minutos finais, mano. <risos> cara, esse deck aqui com a Meca nível 6 já deu um up muito, muito grande, cara. Não sabia que ia ser tão feroz assim. Mas beleza... Fiquei bem em silêncio nessa partida aqui Porque, cara, tava tenso, mano Tava tenso mesmo Eu pensei que a gente ia empatar aqui E bem no finalzinho a gente conseguiu vencer Do Fab, da Fab, enfim, ok Eu tô tentando um desafio ali Não sei se vou conseguir as 20 vitórias Obviamente não, mas eu tô tentando Vou gastar as minhas gemas, tudo Tô na terceira tentativa, tá difícil Mas, enfim, eu vou tentar ganhar e Nem que eu tente 40 vezes É sério, eu vou tentar ganhar né, Não sei se eu vou... Tentar as 20 vitórias. Tentar vou tentar, né? Mas não sei se eu vou conseguir as 20 vitórias. Se eu conseguir, vai ser muito top. Acho muito difícil? Acho. Mas vai que, né, cara? Eu vou gastar o máximo possível, já que são apenas 10 gemas. Eu vou tentar muitas vezes... Pegar esses 250 mil de ouro, porque mano, sério, ia ser muito, muito top Pra minha continha aqui no Clash Royale ficar mais upada ainda Galera, queria dizer que eu tava com muita saudade de gravar, tô louco Já pra ver os comentários de vocês novamente aqui O negócio movimentando aqui no canal de novo, mano Que saudade, que saudade Espero que você tenha gostado Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo E também de se inscrever no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!